A gente vê no mercado aí das costureiras, todo mundo que tenta aprender a costurar, que o povo se dedica, se esforça, compra livro, compra curso, mas o povo nunca se sente seguro o suficiente para fazer uma costura, porque não sabe raciocinar a costura sozinha, fica seguindo o passo a passo dos outros, fica seguindo o tutorial da internet, aprende, aprende com livro, se você parar para pensar, livro e curso de costura sempre ensina a mesma coisa, é como manusear a máquina, como cortar tecido, e no final das contas a pessoa vai aprender a fazer uma bendita de uma roupa, e de acordo com os estudos, a pessoa segue apre aprendendo peças cada vez mais elaboradas, vai aumentando o repertório dela né, de conhecimentos técnicos, de acabamentos e tal, só que a costureira continua insegura. É isso que a gente vê. A pessoa não sabe pensar a costura sozinha. E é por uma bobagem, uma besteira. Porque não consegue perceber o óbvio. Olha, você vai ter que fazer um ajuste na modelagem. Ou então, é lógico que se você trocar o tecido, vai dar um caimento diferente e você vai ter que, por conta disso, alterar o molde. Ou então, mexer no acabamento. Você não percebe que a parte do avesso está interferindo na parte do direito da peça? Todo curso de costura, todo livro que ensina a costurar, ele é cheio de respostas prontas, onde tudo dá certo em determinado cenário específico. Mas quando a costureira vai viver aquela costura ali na vida real, o cenário é outro, porque o tecido é outro porque o corpo da pessoa é outro então nunca vai dar a tal da resposta pronta que ela encontrou no livro ou no curso, então acaba que a pessoa logicamente fica insegura porque pra ela tudo dá errado e aí que tá, não existe esse mundo da fantasia, é, onde todas as costuras se encaixam, onde o molde fica perfeito sempre, não vai ficar perfeito sempre no seu caso. Você vai ter que ajustar para fazer ficar perfeito. E esse ajuste fino, nenhum livro ensina, nenhum curso ensina. Por quê? Porque isso é a autonomia de conseguir pensar a costura sozinha e não existe resposta pronta. Então, quando eu criei o Costura Bem Feita, qual é a parada? Ele vai começar como qualquer curso de costura começa, porque tem que ser assim, eu tenho que ensinar a pessoa a mexer na máquina, eu tenho que ensinar a pessoa a cortar tecido, é o básico, não tem como fugir disso. Ao final do curso a pessoa vai fazer um monte de roupa, no caso do Costura Bem Feita são quatro peças, mas poderia ser só uma peça, porque no final das contas a pessoa costurou e ela vai ter que avançar fazendo várias roupas ao longo da vida dela, então não está preso a quantidade de roupa, eu não vou ensinar para a pessoa todas as roupas do mundo, nenhum curso consegue fazer isso, então qual é o grande foco do Costura Bem Feita? Explicar o porquê das coisas, para quando a pessoa esteja nesse momento de impasse, de julgar o que é melhor no caso dela, para o corpo dela, com o molde que ela tem, com o tecido que ela está usando, a criatura tenha segurança para olhar para aquele cenário e falar, tá, eu consigo resolver porque a Fernanda, ela já me explicou que isso aqui é normal, o tecido cede desse jeito, a modelagem tem esse caimento por conta disso, eu vou ter que alterar isso daqui, o formato do meu corpo é outro, a manga não encaixa na cava, na maioria das vezes, porque eu tenho que medir o braço, meu braço é diferente de todos os outros braços, eu, por exemplo, sou a pessoa que eu não gosto da cava, da, da manga apertando muito na cava, já outras pessoas preferem porque fica aquela manga mais sequinha, tem gente que valoriza conforto, outras pessoas valorizam a manga que fica bonita na foto e aí isso varia de pessoa para pessoa, entende? Então a minha proposta no Costura Bem Feita é ensinar o porquê das coisas, é por isso que existe o módulo dos três P's, o porquê do design, o porquê da modelagem e o porquê da costura. Veja, é um curso de costura, de corte e costura para iniciantes, mas eu falo de modelagem lá, eu falo da parte do design, que no caso seria o que o estilista faz, porque o que o estilista faz determina o que o molde vai ter que ser e determina o que, que a costura vai ter que ser para que ela saia bem feita. Então é um, um curso para dar essa base. Essa base que ninguém ensina. Porque quando as pessoas ensinam curso. Ali no curso de costura. Num livro de costura. Ou faz parecer tudo muito simples. Ou faz parecer tudo muito complicado. Né? É, ai olha aqui gente. É só isso aqui. É fácil, é simples. Quando a pessoa vai costurar. Vê que a, a, surge um monte de problema Levanta problema do bueiro E aí a costureira não sabe resolver Ou então a pessoa começa a dizer que é complicado demais Ai, é muito complicado Quando você tiver uma dúvida, você me pergunta Olha, é muito complicado, segue esse passo a passo Esse tutorial aqui Ou seja, a pessoa fica dependente do professor Começa pela fronha porque é muito difícil Começar direto por uma roupa Por exemplo, tem curso de costura Que é a pessoa aprender a costurar roupa E a primeira peça que a pessoa aprende a fazer É uma necessaire, uma fronha, um Uns pano de prato, pelo amor de Deus, gente, não tem necessidade Já de você começa também. é fazer isso com a costureira. Ao mesmo tempo, você também não pode é, complicar tanto o negócio até o ponto da aluna pensar Ah, então eu não consigo dar um passo sozinha. Toda vez que eu tiver uma dúvida, eu vou ter que perguntar pra fulana lá da internet. É só ensinar a pessoa a pensar e, principalmente, fazer a pessoa entender que não tem resposta pronta. Olha, eu tenho um caso para contar é, sobre isso em relação à modelagem. Eu aprendi modelagem plana é, lá no Rio de Janeiro. Num curso rápido desses de fim de semana, eram um, quatro bases, né? A saia, a blusa, a calça e a manga, uma base por semana. E eu lembro que eu fiquei doente no meio do curso e sendo um curso tão curtinho, né? Quando você fica doente e perde uma aula, você perdeu uma das peças. E eu lembro que eu perdi a, a aula da calça, modelagem da calça. Junto daquilo ali, eu já estava me mudando do Rio de Janeiro e vindo aqui para o Rio Grande do Sul, bem naquele momento. A minha sorte é que tinha um feriado emendado no fim de semana, ali naquela data, e eu perguntei para minha professora desse curso, que é a Daniela Januzelli, se ela podia me dar uma aula extra. Então eu paguei por fora e ela me recebeu na casa dela nesse feriado, no fim de semana, me ensinou a aula da calça que eu havia perdido, e eu lembro que ela foi muito generosa comigo. Porque ela falou assim, aproveitando que você está aqui, eu vou te ensinar umas outras coisas. Porque esse curso que eu tinha feito era só de base. Ela lá na casa dela, fora a base, me ensinou também algumas interpretações. Então ela pegou a base da manga, que a gente tinha aprendido no curso, fez alterações e falou, olha, virou uma manga diferente. Uma manga sino, uma manga princesa, uma manga presunta, ela me ensinou um monte de manga. Da calça, ela falou, tá vendo? Se você alterar o tamanho da calça, vira uma bermuda. E veja, para quem tá começando, para quem tá aprendendo modelagem, isso é uma coisa que você não sabe. Então é um jogo de colocar volume, tirar volume, para criar modelos diferentes. Ela virou pra mim e falou é só isso. E eu falei é só isso? Ela falou sim, é por isso que se chama base. Você faz as bases e depois você altera. E cara, aquilo pra mim foi tão maravilhoso porque me deu liberdade e me mostrou que é simples. E eu lembro que eu perguntei para ela assim, tá, mas eu coloco quanto de volume? Ela, quanto você quiser? 4 centímetros? 6? 18? 18? 2 centímetros. Quantos você quer? Não tem resposta pronta. Coloca quanto você quiser. Se você, depois de pronto, né? Você faz uma peça piloto, faz um teste. Você viu que ficou volume demais? Você tira. Você viu que ficou volume de menos? Você acrescenta. Não tem re resposta pronta. Porque tudo tem a ver com o teu olhar sobre aquilo. E ela me explicou esse conceito em modelagem. E a minha cabeça fez simplesmente assim. Explodiu. Eu falei, cara, é a mesma coisa para tudo, para o ajuste, para o tecido, para a costura, Entendeu? Esse mesmo raciocínio você leva para as outras áreas da montagem de uma roupa. Porque a roupa tem todas essas etapas. Ela começa no design, quando você idealiza que, que peça você quer fazer. Ah, eu quero fazer um vestido. Tem um recorte? A cintura é marcada? Ele é mais frouxo? Ele tem um bolso? Ele tem que tipo de decote? Que tipo de manga? Essa é a parte do design. Ali já começa o negócio, que seria o trabalho do estilista, mais ou menos, da pessoa que cria a peça. Ou então quando você vê uma peça na passarela, escolhe aquele design e fala ah, eu quero fazer um vestido igual a esse, essa é a parte do design e ali você já começa a pensar na modelagem e ali você já começa a pensar no acabamento da costura, é como se fosse um raciocínio global para a peça ser construída do jeito que você quer, do início ao fim. É por isso que eu falo tanto que a costura bem feita ela vai contra a costura da indústria. Porque na indústria isso é impossível. Não existe um profissional que pensa uma roupa do início ao fim. O estilista é uma pessoa, o modelista é outra pessoa e quem vai costurar é um monte de costureira. Cada costureira, inclusive, costura um pedacinho da peça. Agora, a gente que está aprendendo a costurar, que tem esse conceito de fazer uma costura bem feita, diferenciada, até porque se a gente quisesse roupa mal feita, comprava pronta na loja, pô, já tá se dando o trabalho de costurar, faz bem feito, pois não pra costurar bem feito, você tem que ter a capacidade de raciocinar aquela roupa do início ao fim, o pensamento global, você tem que ser estilista e depois modelista e depois costureiro, tudo na mesma pessoa e uma coisa está amarrada na outra quando você quer fazer um acabamento bem feito, porque o que eu vejo as pessoas falando e reclamando, é que elas até conseguem costurar a roupa, mas é um vestidinho básico, ou então é uma blusinha que tem o avesso, mequetrefe ah, eu não queria fazer um acabamento assim eu queria ter um acabamento melhor como é que eu faço para ter um acabamento melhor? gente, muitas vezes o acabamento melhor é um forro embutido, é uma barra postiça que dá um peso, uma presença pro caimento daquela peça só que pra você conseguir fazer isso na costura que é, digamos, a última etapa da montagem você tem que idealizar isso lá no começo desde o design se eu vou colocar no design do meu vestido um bolso, tá? porque foi assim que eu vi lá na passarela, um bolso bonito, eu vi a roupa da celebridade, da celebridade, eu quero aquele bolso. Como é que eu vou fazer o acabamento do avesso daquele bolso para que lá na costura, quando a peça estiver finalizando, fique com o avesso perfeito? Então eu tenho que começar a pensar desde já. Nenhum curso de costura ensina a pessoa a pensar isso. O curso de costura, o livro de costura ensina a pessoa, primeiro, a manusear a máquina. Toma! é isso aqui ó, bobina serve pra isso, você enche a, a bobina dessa forma, você coloca a linha na máquina dessa forma, beleza, é o básico, não tem como a pessoa também costurar sem saber mexer na máquina, né, aí depois disso, fala mais ou menos um pouco de modelagem pra pessoa mais assusta do que liberta, Ah, não, porque eu ajusta, ah, porque eu caí mesmo, né? e daí se você vai, vai fazer um molde errado de primeira, e daí estragou tecido, Faz no TNT ser é mais barato para você se sentir segura. Depois corta o, o, o molde. É, num algodão cru, ver se ficou bom ah, mas eu tenho escoliose porque às vezes a pessoa tem um corpo específico eu tenho escoliose, eu tenho, então eu tenho uma barriguinha, eu tenho uma corcunda sei lá, ajeita pra você e não tem resposta pronta, o teu corpo é único, você vai ter que ajustar pro teu corpo, a professora não vai sair de dentro do, do curso online ou do livro e falar pra você olha, 3 centímetros, não tem como saber não tem como saber. E às vezes o povo não fala isso. É óbvio, mas o povo não fala. Ó, mede aqui, ó. Tá vendo? Coloca, segura no teu corpo o, o pedacinho de tecido que você segurou. O suficiente para fazer o ajuste. Tem quantos centímetros? Tem dois. Então é dois. Mas o livro diz que é quanto? Não importa o que o livro diz. Se você mediu aqui, e é dois dois. Entende? É só isso. Então, quando eu idealizei o Costura Bem Feita, foi pensando nisso. Em colocar lá dentro aulas onde eu só mando a real para as pessoas. Então, o, o meu curso, ele vai começar como todo curso começa. Manuseio de máquina, ferramentas, como cortar tecido e tal. Ele vai finalizar como todo curso de costura finaliza. Você vai fazer alguma roupa, uma costura e vambora. Agora, no meio... Existem três aulas que são as aulas dos porquês da costura bem feita, o porquê do design, o porquê da modelagem e o porquê é, da costura, seja a costura do lado direito da peça ou então a costura do lado avesso. A costura ela tem que ser pensada né, dessas duas formas, a parte de fora da roupa e a parte de dentro da roupa. Então, tem essas super três aulas, que são aulas longas, onde eu falo tudo, explico o porquê das coisas é, na modelagem, por exemplo. Embora não seja um curso de modelagem, eu explico tudo lá. E quando a gente vai fazer as peças do quarteto, que no caso é... Eu explico o porquê naquelas peças. para que a pessoa, quando for costurar a peça dela, o vestido que ela decidiu fazer, um outro modelo de blusa, uma bermuda, sei lá ela vai entender que ela tem que estar sempre buscando os porquês. E muitas vezes, esse porquê vai sair da cabeça dela. Ela vai juntar o tico e teco e falar assim, o melhor para este caso é fazer isso. O melhor para esta peça é este acabamento. Não tem resposta pronta, não tem. O máximo que ela vai fazer, às vezes, é consultar um outro livro de acabamentos e falar, ah, eu acho que para o tecido que eu tenho aqui em casa, que eu quero fazer nesse vestido aqui, esse tecido aqui é o melhor. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui para esse tecido. Então, tá bom. É o máximo que ela vai conseguir fazer. É que ela vai precisar fazer. É o máximo. Usar os livros como uma consulta. Agora, o raciocínio, o pensamento, tem que sair da cabeça dela. E o meu objetivo com uma costura bem feita é dar essa autonomia para a pessoa.